Bom, pessoal, agora nós vamos uh, para o processo de avaliar o perfil de investidor. Né? Se a gente é um investidor uh, moderado ou se a gente é um investidor mais arrojado. Tá? Isso vai ser na plataforma Orla. Você já deve ter recebido o seu e-mail, né? geralmente é no dia seguinte ou até no mesmo dia, dependendo do horário que você vai estar fazendo né, a abertura de conta na corretora. Tá? eu vou transmitir a minha tela aqui para você. E onde é que a gente vai para fazer essa avaliação do nosso perfil de investidor? Está aqui, ó, na parte superior aqui, no canto direito, né? Você. Acesso, renovar o acesso. Eu vou de novo. E onde é que a gente vai para fazer esse Uh, para nós fazer o nosso cadastro, para saber o perfil do investidor. Você vai aqui no canto direito, né? vai em perfil do investidor, Aí ele vai te dar o passo a passo aqui, ó. perfil do investidor. Entenda o seu perfil para investir nos produtos ideais para você. Tá? Você vem aqui na opção B, quero aplicar o meu dinheiro da melhor maneira né? e com mais facilidade. Tá? Vai em próxima a mesma coisa. Vem a pergunta: Nós estamos sempre preocupados eh, em manter sua estabilidade financeira, considerando a sua renda mensal declarada e seu custo de vida. Você diria que uh, aqui tem a opção de voltar, né? Ou a gente selecionar e continua para a próxima etapa. Aqui tem uma dica importante uh, que eu aconselho, mesmo você não tendo. Uh, experiência, nunca investiu, é, é a sua primeira caminhada no mundo de investimento, sempre coloca as opções aonde vai te deixar um perfil de investidor mais arrojado. Ah, Matheus, mas isso não é perigoso? Não, porque você só vai fazer os investimentos ao qual você teve um entendimento. Investimento que você não entendeu, você não vai investir. Um curto período, na verdade, porque assim que você entender as formas de investimento, as formas de ganho, você já vai querer se expor um pouco mais. Quando eu falo em se expor, não é ficar só apenas com as rendas uh, fixa uh, com as rendas de investimento de renda fixa. Você vai querer se expor com o investimento uh, de, de, de rendas variáveis, que é onde né, realmente vai te dar uma alavancagem de crescimento. Né? Então, se você quiser... Se você botar aqui sempre para menos, sempre com receio, sempre com medo, ele vai te bloquear de alguns investimentos. Aí quando você for fazer uma compra daqui a pouco de um fundo imobiliário ou até mesmo de uma ação, ele vai te bloquear, não vai te permitir pelo fato de que o teu perfil de investidor ele é um perfil moderado. Então aqui você já bota, mesmo que você talvez não possa reinvestir né? Ah, eu consigo, talvez você não consegue, aqui ó, eu consigo investir 30% da minha renda e também reaplico o, o, o resultado dos meus investimentos. Talvez você não consiga investir 30%, mas já coloca aqui porque você já vai ter um perfil mais arrojado, aí, Num determinado prazo, ali, dois, três, quatro meses, você quiser comprar uma ação, um fundo imobiliário, você não vai ter esse problema de bloqueio, né? E caso você não faça esse procedimento, que você uh, acabe tendo um perfil mais conservado e você tiver um bloqueio de alguma compra de ativo no futuro, você pode vir aqui e reavaliar o seu perfil de investidor, tá? Então, caso isso venha acontecer, não se preocupe, porque você pode fazer uma nova avaliação do seu perfil de investidor e fazer essa alteração que eu estou te falando aqui, tá? Uh, aqui seria o seguinte, consigo arcar com os meus custos mensais e ainda invisto mais de 30% da minha renda. Então, aqui seria a melhor resposta, tá? A próxima. A orientação aos seus investimentos será sempre feita de forma exclusiva, conforme sua necessidade. Hoje, dentre os objetivos abaixo, qual está mais adequado ao seu caso? Aqui a melhor resposta seria D, acumular o máximo para uma aposentadoria tranquila. E aí, tu vai passar uh, para o sistema que avalia o teu perfil, tu vai passar a, a seguinte resposta. Eu não tenho pressa dos meus investimentos. Tá? Então, essa seria a melhor resposta. A, D. Uh, a sua estrutura familiar é importante para uma orientação adequada em relação aos tipos de investimento? Dentre as opções abaixo... Qual reflete melhor a sua condição? Aqui, uh, hoje não tenho dependentes. Aqui, A, B e C já serve. tá? Uh, agora, se você for a D, muitas pessoas dependem de mim, e isso já vai te limitar também no teu perfil de investidor. tá? Então, aqui você pode responder. né? Uh, tenho responsabilidade com o meu marido, com a, com a minha esposa. Tá? Eu vou... Eu vou colocar aqui, ó, somos uma família com filhos. Eu tenho filho, né? Eu vou colocar aqui, somos uma família com filho. Próxima etapa. Uh, para buscar o melhor retorno para você, é importante termos uma ideia do seu prazo de investimento. Aqui eu te aconselho a botar a opção B, tá? Ele já fica bem arrojado mesmo. Ele vai entender que tu é um investidor de longo prazo. Mesmo que você não tenha esse pensamento, né? de investir em um longo prazo, mas ele, ele não vai te bloquear, não vai te deixar limitado algumas operações que você vai querer fazer. É muito importante ter uma reserva financeira para necessidades de emergência, considerando as opções abaixo, qual delas corresponde com a sua situação atual. Tá? Aqui, uh, essas três opções aqui, você pode selecionar qualquer uma delas. Eu não aconselharia a opção A. Estou começando a investir e preciso que meu dinheiro esteja sempre disponível. Por quê? Tá? Porque isso ele vai te limitar de algumas aplicações que o dinheiro ele não vai estar disponível uh, num curto período, e sim num longo prazo. Né? Dependendo do, do título, vamos supor, em renda fixa lá no Tesouro Direto, tem títulos que você compra que o vencimento dele é a 10 anos, a 20 anos mas tem títulos uh, com menos tempo, aí é uma escolha sua. Então, como você tem essa possibilidade de escolher, tendo essa consciência de que o vencimento e o resgate é dentro de 10 anos, é, é bem tranquilo, tá? Então, eu já responderia uma dessas três aqui, ó. Tem investimento, mas ainda preciso montar uma reserva de emergência. Já tenho algum investimento que possa acessar em caso de necessidade, né? Talvez você tenha algum outro recurso financeiro além da sua renda principal. Então eu botaria a opção C, tá? Próximo, próxima pergunta. Uh, a busca por rentabilidade muitas vezes é acompanhada de maior risco nos investimentos. Qual nível de rentabilidade você procura? Aqui eu não eu, eu não votaria A, que é buscar apenas superar a poupança e procurar uma carteira 100% segura. Por quê? porque você não vai conseguir, ele vai te limitar de investimentos de renda variáveis, que é mais uma vez o um reforço, é onde você tem uma alavancagem de crescimento do seu patrimônio, ele só vai te mostrar rendas fixa tesouro direto, né? enfim. Então, olha, eu busco superar o CDI, aceito um risco baixo, também não colocaria. Busco ganhos alto à frente da inflação, isso é bacana. Por quê? Porque ele vai te dar opções de ganho sempre acima da inflação. Então, o seu dinheiro nunca vai desvalorizar. Então, eu colocaria aqui a C ou a D, tá? Vamos, eu vou clicar aqui a C. Eu vou pegar a opção C. Vamos lá, outra etapa. Temos que pensar os seus investimentos de uma maneira uh, integrada das aplicações financeiras declaradas. Você diria que... Opção A, tá? Reforçando aqui de novo. Todos os meus recursos estão parados na poupança ou não estão aplicados? Se você tem um dinheiro que está parado na poupança e não está aplicado, você pode clicar nessa opção aqui, tá? Eu vou botar como se o meu dinheiro estivesse parado na poupança e não estão aplicados. Então, essa seria a melhor resposta nessa, nessa questão. Próxima etapa. É importante que seus investimentos te tragam tranquilidade em quais ativos abaixo você já se sente confortável em investir? Tá? Aí Ele vai estar tá te perguntando aqui. Opção A, produtos uh, de baixíssimo risco ou protegido pelo FGC? Esse FGC aqui é, é um fundo garantidor de crédito. tá? Isso quem garante é o Tesouro Direto pelos investimentos de renda fixa. Este fundo ele te cobre um valor de R$ 250 mil. Reais, tá? Então, você tem esse fundo garantidor e, por isso, ele se torna o Tesouro Direto, o investimento em renda fixa, ele se torna um risco praticamente zero. Tá? Uh, opção B. Fundos que busquem um pouco mais de retorno, mesmo tendo algum risco. Opção C. Além dos fundos, ativos de crédito privado, como uh, Debeture, CRIS e CRAS, são D. Tenho familiaridade até com o mercado de ação. Então aqui eu botaria ou a opção C ou a D. Tá? Uh, fundos que buscam um pouco mais de retorno, mesmo tendo algum risco Também, também é válido, tá? Tenho familiaridade com ações, você ainda não tem, talvez né, você ainda não iniciou uh, Além de fundos e ativos de crédito privado, como devedor de Crise e Crass, não Vamos de opção B, então, para você que é, que é novato, que é iniciante Aqui você seleciona a opção B Uh, nada é mais importante que a sua própria experiência para nos ajudar na sua assessoria. Considerando os últimos 24 meses, qual das opções abaixo representa mais seu comportamento no mercado de valores mobiliários? Poderia ser essa D aqui, eu vou clicar D. Mesmo que você não tenha né, operado já mais de, de algumas vezes, 24 vezes, Bota ali que é para o seu perfil já sair de uma maneira mais arrojada para não vir a ter bloqueio de algumas funções que você queira fazer no futuro. Tá? Próxima etapa. Queremos falar a mesma língua que você. Por isso, conta para a gente como você acha que sua formação acadêmica e experiência profissional podem te ajudar a entender os investimentos. Aqui eu acho que você poderia colocar, tem formação nível técnico, não tenho formação e minha experiência profissional não está relacionada ao mercado financeiro. Pode colocar isso aqui, não vai te gerar problema, tá? Aqui você pode ser bem verdadeiro, a não ser que você tenha formação, correto? Agora aqui ele está fazendo análise, tá? E já está aqui o nosso perfil de investimento, perfil do investidor, né? Perfil do investidor. Entenda o seu perfil para investir nos produtos ideais para você. Você possui uma visão diferenciada dos investimentos e aceita grandes oscilações para ter a chance de obter excelentes retornos, tá? Por suportar maiores variações de rentabilidade no curto prazo, em busca de melhores resultados futuros, você tem mais liberdade para montar uma carteira diversificada com produtos variáveis, tá? E está aqui o nosso perfil, ele foi um perfil de investidor arrojado, como eu falei para vocês não precisa se preocupar, ah, mas eu não sei nada, óbvio, se você não sabe nada, não entende, você não vai comprar ativos que você não tá, não sabe o que está comprando, então é bem tranquilo, isso aqui é só para não vir a te bloquear no futuro, você vai lá, está bem empolgado, fazendo as suas compras, aí daqui a pouco você vai comprar um tipo de ação, e aí você não vai ter a permissão porque você não, não tem esse perfil arrojado. Bem, pessoal, voltei para a página inicial. Agora pode ver que a gente já tem ali o nosso, nosso perfil do investidor. Nós já temos ele ali selecionado, é um perfil arrojado. E aí agora o, o, o próximo passo, o que que é? Ah, eu já consigo fazer os meus investimentos por aqui? Sim, por aqui você consegue fazer os investimentos de renda fixa no Tesouro Direto, né? Uh, porém, para você fazer a compra de ação Fundo imobiliário, ETFs, BDR A gente tem que acessar a, a, a página do Home Broker Daí você vai aqui ó uh, Invista agora Vem em Home Broker tá? Ele vai pedir uma senha tá Ele vai pedir uma senha A qual você vai digitar a senha da assinatura eletrônica Ok? Então tá é, Eu já... A minha página do Home Broker já entrou direto, que eu já tinha cadastrado a minha senha, mas você colocando a sua senha lá eletrônica, você vai vir para essa página aqui, tá? Aqui tá sem movimentação, porque o horário que eu estou fazendo essa gravação, o mercado já fechou, a bolsa já fechou, né? Mas quando você vir para essa página em horário que a bolsa está aberta, que é onde você vai fazer as suas negociações, você vai ver que isso aqui vai ficar trocando de cor, vai ficar movimentando os valores, né? Então, como é que funciona a página do Home Broker, tá? Aqui a gente tem os nomes dos ativos, tá? Aqui a gente tem os nomes dos ativos, ao qual você pode... Ele já vai vir com alguns ativos uh, selecionados, aleatório, tá? Você pode excluir os ativos, tá? confirmar a, a, a exclusão uh, do ativo Vale 3... Sim, vou confirmar, ó, já excluí, tá? Aqui cabe, acho que, no máximo, 25 ativos, tá? Aí, ah, mas para mim pôr mais ativos, você vai criar outras carteiras, eu já vou lhe explicar como é que, é que faz, já vou explicar. Aqui vai ter os valores, porcentagem de variação, uh, valor mínima do dia, valor máxima, a média, o valor de fechamento... Aqui é número de negociações, quantas negociações está tendo naquele momento, tá? Vamos aqui para você, o, que, que, o que, que eu te aconselho a fazer, tá? Fazer, fazer carteiras uh, diferente, fazer carteiras para fundo imobiliário, fazer carteiras uh, para ações, tá? Você não deixar tudo misturado, ação e fundo imobiliário na mesma carteira, tá ok? Então, aqui você vai aqui, ó. ó. Aqui nós estamos com a carteira principal, tá? Tem certeza que deseja excluir a carteira principal selecionada? Você pode excluir ou não, tá? E aí, para nós incluir uma nova carteira, você vai aqui, ó. Uh, o campo carteira é obrigatório ser preenchido, tá? O que, que é esse campo carteira? É aqui o um nomezinho, ó. Você vai botar aqui, vou fazer uma carteira de ações. Né? eu vou botar B3, tá? Que é a bolsa. Vou botar incluir carteira, tá? Ó, ele veio a carteira de nome P3, ela tá uma carteira vazia, porque eu não tenho nenhum ativo nela, ela só vem com aquela carteira principal, tá? E como que a gente vai colocar os ativos nessa carteira? Você vai vir aqui, ó, incluir papel, ok? Aí você vai botar um ativo, por exemplo, vamos botar a tasa 3, tá? que é uma ação da, da empresa Taurus, tá? fabricante de armas. Tasa 3. Você vai botar o código, o 3 que é da bolsa, né? E você vai incluir papel nesse maisinho aqui, ó. Tá aqui já o nosso primeiro ativo. Veja que hoje ela fechou em 18,55, né? Uh, valor de venda a abertura foi em 18 reais, ela teve uma variação aonde a mínima dela né uh, foi 17,98 uh, média 18,42 ela fechou no valor de 17,99 o valor ela teve o número de negociações dela foi de 71 negociações no dia ah, mas eu quero colocar outro ativo. Vai de novo aqui. Vamos colocar outro ativo. Uh, B3SA3. Tá? B3SA3. O que, que é? Isso aqui é da Bolsa Brasileira. Tá? Esse é o ativo da Bolsa Brasileira. B3SA3. Tá? Vamos colocar outro ativo aqui. BBAS3, tá, vamos lá, BBAS3, maisinho, tá, já tá aqui, tá? acho que é escrito Banco do Brasil, então já tá aqui e assim você vai indo, tá, se não me engano, acho que até 20 ou 25 ativos, 25 ativos você pode ter aqui, tá. E aí agora você quer trocar. Aqui nós estamos com uma carteira de ações. Agora vamos fazer uma carteira. Você pode vir para a carteira principal. Ou você deixa a carteira principal como especulação. Onde você vê alguns ativos, coloca nessa principal e você fica avaliando né, a variação do dia. Né? Ou você vai criar uma outra carteira. Vamos criar uma outra carteira. FFLS. Lá, uma nova carteira já está aqui a nossa carteira criada. O que, que é essa carteira? Uh, fundos imobiliários. Aí agora nós vamos, ó, vamos botar aqui alguns fundos, papel. Vamos botar o XPLLG11, tá? Vou botar aqui. Vamos botar aqui uh, BCFF11. BC... FFOS Tá aqui, tá? Esse é um fundo de papel FOF O que, que é isso? O papel FOF é, é fundo de fundos, tá? Ele é um fundo onde ele investe Em outros ativos Né? Uh, outros fundos Ele replica outros fundos, tá? Bom, pessoal, então essa página aqui, ó, essa é a página de compra e venda dos ativos. Como é que você vai fazer para fazer a compra? Óbvio que tem que estar no horário em que a bolsa está uh, funcionando, está aberto. Tá? Você vai aqui ó, do lado de papel, você vai colocar o código do ativo, vamos botar aqui ó, B3SA3, tá? B3SA3. E aí você vai vir para cá, ele já vai te dar aqui a quantidade, tá? O valor, onde é que tá aqui, ó, B3SA3, R$10,72, uh, tá? Aí você vai botar ali, ó, R$10,72. O que que acontece? Ele já vai te dar o valor final, tá? reais porque você está comprando um lote de 100 ações, ah, Matheus, mas eu não tenho todo este valor para comprar. Você falou que conseguiria investir com 50 reais, 30 reais. Sim, você consegue investir 30 reais, 50 reais ou até menos, como neste caso aqui. Tá? O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. você vai botar o código do ativo B3SA3 e vai colocar a letra F no final. O que, que significa essa letra F? Significa defração. Você vai poder comprar. Esse lote fracionado. Uma, duas, três, quatro, quantas você tiver, quantas você quiser comprar no momento. Tá vendo? Ó, que ele já me deu aqui, ó, a opção de um ativo. Se eu colocar aqui dois ativos, e aí eu vou botar o valor assim, ó. O valor 10,72. 10.72. E ele já vai me dar lá, ó, como tá dois ativos, né? Duas ações, ele está me dando o valor de R$ 21,44. Mas eu não tenho esse valor para investir, eu só quero uma ação, tá? R$ 10,72, tá? E aí, aqui você vai colocar a sua assinatura digital, tá? Que é essa assinatura que você uh, já criou. Tá? Eu vou colocar aqui a assinatura digital. Tá, você colocou a sua assinatura digital, você vai vir em comprar tá? e aí ele vai emitir essa, essa notificação. Enviar ordem de compra, papel B3SA3F. Você clicou em comprar, ele vai é, te emitir essa confirmação, pedindo a sua confirmação. Tá? Uh, enviar ordem de compra, uh, papel B3SA3F, quantidade uma ação. Preço 10,72, valor 10,72. enviar dia 25 de setembro de 2022, tá? eu até vou fazer esse envio, vou confirmar. Tá? Ó, porém, a conta de depósito do Bodegras passei saldo para esta operação. Tá? Como eu não tenho nenhum valor lá na conta, é uma conta que eu abri recentemente para explicar para vocês, eu opero com uma outra conta que eu tenho, né? Não com essa que eu criei. Isso é para explicação. Uh, amanhã, durante o horário em que a bolsa né, estiver funcionando, eu vou fazer uma compra para explicar para vocês como é que funciona o processo de compra, né? E quando a gente envia uma ordem, essa ordem vem aqui para baixo nessa outra tela, né? E aí você acompanha essa ordem porque às vezes ela é executada, às vezes ela está sendo avaliada, né? Aqui são as as as características ao qual disse se ela já foi executada, se ela está em aberto, parcialmente executada, né? Então amanhã a gente vai fazer uh, esse esse acompanhamento aqui, ok? Pessoal, acho que é isso aí, acho que ficou claro para vocês. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato que a gente esclarece um pouco mais.